Saudações, eu sou Christian Beskitsa, responsável pela Fundação Alimento dos Deuses e Mestre em Música. Estamos aqui nessa oficina hoje para trabalhar os mantras de uma maneira laica, sem contexto ideológico e trabalharemos com quatro mantras que arranjei e compus para essa ocasião. Então... Fique ligado no nosso programa de hoje e vamos começar a compreender os fundamentos teóricos do que são mantras. Um mantra pode ser compreendido como uma expressão vocal repetitiva ou um fonema, uma palavra, um conjunto de palavras que tem um significado especial para os praticantes um significado que pode ser mágico, religioso ou espiritual. Alguns mantras têm significado literal, outros não, e podem ser apreciados apenas pelo seu valor estético. Mantras também são objetos de meditação de culturas orientais milenares, cuja repetição serve como fundamento para navegar em diferentes estados de consciência. Mantras são também uma tecnologia psicológica que consiste em concentrar o pensamento e o foco de nossa imaginação através da repetição de palavras e sentenças premeditadas, afirmações que recontextualizam a nossa própria noção de identidade e as narrativas que criamos em cima de nós mesmos e nosso papel na vida. É dito que, através da prática de mantras desfazemos condicionamentos mentais que nos fazem perceber a nós mesmos e o mundo de maneira equivocada e obscura. E ainda é dito que essa é uma das raízes de muitos dos nossos sofrimentos pessoais. Cantar enquanto concentrando-se na contemplação de um mantra, serve como um mecanismo para estimular a nossa presença, garantindo profundidade à nossa respiração, equilibrando o nosso corpo de maneira a melhor projetar a nossa voz e direcionar o nosso fluxo mental para aspirações elevadas e instâncias mais abrangentes de consciência. Mantras são uma tecnologia de geração de inspirações e aspirações. Mantras são também uma ferramenta de geração de intenções. É dito que na entonação de mantras, atingimos atenção plena e foco em nossa própria dimensão imaginativa. Assim, sua energia nos auxilia a observar a mente e transformá-la de maneira sutil através da nossa atenção plena, conhecendo e nos conectando a pensamentos mais virtuosos, e nos ajudando então a colocar ideias em prática. A entonação de mantras pode ser encarada pelos praticantes de diversas maneiras, ou mesmo simplesmente como uma sequência de sons, sem um significado sintático estrito ou pré-definido também é possível apreciá-las pela forma bela com que se desenrola o sânscrito e, em alguns casos, o tibetano. Apreciamos os mantras também pela beleza dessa língua ancestral que inspirou a origem do grego e do latim que hoje usamos na nossa linguagem ocidental. Sabemos ainda que a entonação de palavras em repetição e que tenham um certo sentido de evocação nos traz um efeito tranquilizante e sedativo, ampliando a nossa abrangência de presença e consciência. Os mantras selecionados para essa oficina são importantes contemplações que nos auxiliam a nos situar nas relações com outros seres da nossa existência e a contemplar a realidade com uma postura diferente. Os primeiros mantras foram compostos em santo védico há mais de 3 mil anos atrás. Mantras agora existem em várias ramificações religiosas de origens védicas, assim como o hinduísmo e o budismo. Hinos e antífonas, que são composições musicais que partilham de alguns fundamentos e premissas que inspiram os mantras, também são encontrados em religiões como o Cristianismo e o Daoísmo. O sânscrito é uma linguagem indo-europeia ancestral, que é datada de 3.500 anos atrás e nasceu no berço da Índia. Apesar de atualmente estar em extinção, é uma língua que abrangeu várias influências gramaticais sobre o latim e o grego e, eventualmente, chegou até nós, nas nossas linguagens latinas. De acordo com as tradições religiosas, a entonação de mantras acontece em números pré-definidos, como 3, 7, 21 e 108 vezes. Para isso, são usados japamalas para auxiliar-nos na contagem.